Agora vai ter isso também. Né? Eu sou eu sou Manel, aqui o que que era essa pracinha aqui? Era o que que era? o Buracão. Era um é buracão. Era buraco. Pertencia a quem? Não tinha mulata não. Aqui, mulata é só lá do Parque São Jorge. Mas era, era buraco, mas aqui pra foi pegar a baria, aqui, pegar a la labaria. Não, mas aqui tinha água, aqui? Sim. Acho que tinha. Aqui, aqui ó, Parou. passa aqui. Nascia aqui. lá no fundo dos Peçoto. Aqui, ó, aqui, olha, passa aqui, ó. Aqui, ó. Aí o voeiro aí, né? lá, Lá no Mas fundinho, a água não. corre lá no fundinho, na imagem, do lá, né, tubulada, vai lá no fogo. Mas ela vem de lá, lá, no, lá dos, dos pesouros. No fundo do Braga. Do né? Onde era as pessoas, né? Pedro? É. uma cena lá tinha o tamanho da boca dela, dentro do buraco, a, a água corria por cima de uma teia. Era a bica lá, beira no, a esternas, e a água corria, sobrava. Tinha os motores para jogar eu por tudo, lá fazia couro, mexia com couro, curtava. isso é todo antigo aqui em França, muito antigo. Lá eu fabricava, eu curtia couro, fazia tudo, muito empregado. Aí a água sobra, tudo, corria, descia e vinha pegando mina aqui para baixo. Aqui já passava muita água, né? era feito. Muita água passava. Tinha às vezes, um codinho ali. É. Hã? É, ixi, rã aqui demais. O colega meu da alada eu ganhei, vinha pegar ranque e fazia lá em casa. Mas a mulher queria jogar a, a, a panela fora. <risos> <risos> é. Eu vinha com a peneira aqui de, de domingo, de sábado, assim, pegava na barriga e põe na ciderno pra limpar Eu era casado de novo, fazia pouco tempo de ser casado. Eu falava pra ele assim, ó, se, se sair algum na, na, na, no balde, você devolve lá fora, não vai jogar fora, não, devolve para o externo. Não vai fritar não? Não, não <risos> vai Fazer mistura, né? Aham, tinha muita ram. Aqui? Aqui não tinha nada. Aqui ó, era um quadrado aqui ó, tudo murado aqui. Tinha umas casas velhas, aqui onde morou o né? da Rosária, né? Aqui tinha uma casa velha. Aqui o buracão tinha um... Você disse o buracão nas escadinhas assim, e saia lá do outro lado da vida aqui. Não tinha porra, não tinha nada, era, era buracão. Você de lá pra cá, essa rua, de mocaleiro, não tinha, não tinha isso aqui, não. O mocaleiro não tinha, nem lá do outro lado, era chacra, tudo chácara você lembra, Pedro? É. Era o Horácio Rosa ali, onde o meu final do senhor morou ali, na chácara de Camelo? É. é, então, era tudo chácara não era? É. Aquela chácara lá do Aflano Peixoto, dava fundo tudo, as, os terrenos dela vinha tudo nesse buracão. As tiras de terreno vinham tudo aqui nesse buracão. No buracão que você senhor está falando é esse é Alonso. O Marí, que vinha de Pessoa, lá de cima. Dividia de, de lá e de cá. A tira aqui era, só tinha lobeira e capim, baba de bode, Pedro. É. Aquele capim tinim, eu arrancava aqui lá, tinim, fazia nim para as galinhas, para chocar. Para você vir para cá, tinha duas pontes. A do Champanhar e a da Majônia e Caça, né? e Caça. É. Ali no Dela Torre também não tinha ponta. No Pulso da Água não era ponta mesmo. Tinha o escarabouço na fábrica de fogos? Sim. Pegou fogo Aonde lá. que era a fábrica de fogos? De, de, de, a, a, mais ou menos era na, na, naquele negócio da receita lá, não é? Aquele prédio lá. Pedro é pedro. É, é, fecha é, aqui, ó, Unimed aqui, ó. É, também, também. Né? É. É, é nem... Ali era tudo fábrica de, fábrica Vinha até aqui de bombinha. Alô, né? minha irmã trabalhou lá. O senhor falou que pegou fogo lá na fábrica? Pegou, pegou, pegou, pegou fogo? Meu avô, meu avô. Meu avô. Ele conseguiu pegar, tirar o pó de fazer que estava dentro de uma casinha ali, sair correndo, a casinha que ele estava lá, tinha pólvora. Virou, virou, virou monha. O meu avô trabalhava lá. Ele pegou, ele correu, deu tempo, virou, acabou tudo, acabou tudo, ficou nada, ficou só terra. A fábrica de fogos era só para fazer Era que chamava. Era Teixira. Não, Teixira escarabuça. A Teixeira é. De Peito o Zé Pedro ali, a casa, a, a, é. onde tem uns pés de, pé de fruta ali, umas coisas, é da, da mulher do César agora, aqui lá. E, o, e aonde que é do Camilo ali? O, era, era dele. era do O Camilo, Camilabuço. que mexe com laranja, trabalha com é laranja. Ali, ali, ali é o Zé Pedro, né? Não, ali é de cá. Ali não tem nada a ver com o nosso papo é. de polpeto, não tem nada a ver. Aí é do lado de cá do, da, da rua. Camila é. Camilo é do lado de cá. O Camilo é do lado de cá. É do lado de cá. Mexe com lá. O pai dele sempre foi dali, né? Dessa. Acho que foi, né? O pai dele era verdureiro. Era verde, é verde Era. Tinha, tinha, tinha uma mercearia ali, ó. Ah, é? é era é lá embaixo, a mercearia era lá embaixo, depois veio aqui pra cima aqui. Depois ele começou a vender verdura, depois ele comprou um. Esse sítiozinho lá, por muito tempo lá. Mas as informações que você está passando, que você está filmando, é, é sedado. Não, mas tem que ver agora. Não tem uma porcentagem. <risos> tem uma matéria. Porque depois ele vai vender isso aí. Vai passar na ah, TV. Ele vai lá... não, pô, oh, ele vai grupo. na Grubo Grubo Ô Ti, ô tio. Ô Ti, me fala aqui você nunca, você nunca viu falar isso, não está te contando Eu, eu não sabia eu nada Não sabia não, o senhor casou e veio morar aqui Vem morar aí E não Porra. saiu eu, daí na, na, na meia água lá do fundo que eu tenho lá até hoje Lá, aqui, lá, no, lá no fundo, na, na, na, hoje é meu despejo Eu morei ali, casado. Ah, isso há 60 anos, 50 há, anos. Você sabe quanto que. Quando eu vim para cá, em 63, você sabe quanto que. O terreno aí, esse terreno aqui na vila, os terrenos, eram 65 contos, um conto por mês. O dono do bruxamento, o Chico Barbosa, que é gordão, dono da Casa Barbosa, antiga, lá na Praça Marão. Sim. Ele, A gente ia lá na casa dele, lá perto do ginásio do Estado. Nós íamos lá na casa dele, fazer o recebinho assim. Me dava, eu pegava um conde de ré e dava para ele. Não tinha mais documento nenhum. Para pagar, o terreno, onde tinha a casa. Mas um conde de ré você ganhava com quantos dias de serviço? Ah, eu não sei, aí eu. Aí o aí. Aí você fazia? Você falou ordenado do mês, né? É. Não, eu ah. não posso falar, não, mas eu ah. tinha que ganhar mais. Eu queria pagar um conde de ré e o que, que eu ia comer? Ganhava <risos> é, mais, né? Lógico. Eu não sei, eu não posso falar. Quando eu, eu aposentei, eu aposentei com. É que eu te falo já. Eu aposentei com, acho que foi 48 reais. Né? Real, não sei se dinheiro que era. Fala a minha carta de lá em casa. Eu aposentei. Eu aposentei faz 40, mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eu aposentei 82. E sempre trabalhou no calçado. Sempre Não, eu tive comércio, né? Eu, eu tive, eu tive firma, firma na é, federal. É, como é que é? Estadual. Estadual. Eu, como mar... é? Ah, junto com o Timário. É, onde ele era meu sócio, o Mário, que morreu. É Ele é abaixo de mim. E o senhor passou esse comércio para o, o pai do senhor? Como é que era? É? Meu pai era verdureiro. Verdureiro? Vendia com outras coisas, não tinha nada a ver com nós. Meu pai era, ele era marreteiro. Ele, na parte da manhã, vendia verdura com aquela carrocinha. O senhor sabe, com a era... carroça própria, com o verdureiro? É. Todo mundo da cidade, tinha eles tinham caderneta, dividia piada, para tudo. levava fogo nas casas, nos corredores, tá? tudo, tudo marcado ali. Tudo, todo mundo pagava direitinho. Antes, hoje na ninguém pagava nada, porque, era tudo por lei, Mas o povo tinha vergonha na cara, era direito. Hoje ninguém fala vale nada. Ô, ele tinha caderneta e tinha carteira para dirigir o. Meu pai, carteira, meu pai nunca usou carteira, usava um pacote de dinheiro assim no posto. Não, eu estou falando é, é car carteira, ah, pra carteira dirigir, para dirigir dirigir para a carroça. Meu pai tinha. Eu estou com ela em casa. É. Você não viu ainda? Eu já tirei foto dela. Ah, eu então, uma carteira ah. de, de, de coisa, de, de pra dirigir carroça aqui. Eu vou te mostrar para o uma hora. Mas tinha carteira para dirigir? Eu vou te mostrar, o delegado assinou e tudo. Eu não te mostrei ainda. Não, nunca não, vi. Ah, vou te mostrar. você já viu meu álbum de 58 também? Não, colorido? Não. Quando o Brasil foi cantando em 58, o eu também tem. Eu tive na mão hoje lá, dando uma Olhada nele lá. 58. O senhor fez, fez álbum esse eu, ano? Eu que preguei a segurinha. Eu tinha é. 18 anos. É. Ainda tem história, meu filho. ainda tem é. história. Ó, é. eu trabalho lá hoje, Gilmar do Corinthians, o Pelé, 16 anos para 17, ele foi para a primeira Copa, Pelé. Ele está muito ruim de saúde, né? É, ele está. Vai ou não vai. vai, não vai. <risos> Pelé tá Nessa dele. Copa ele não foi, não. Nem não. um ele vai mais. Mas ele só... na outra não vai, não. Esse ano vai sair um bom jogador que não vai em Copa mais. Nessa estufava o peito lá, o jogador, e botava moral na... não Lá, naquele tempo, você vê você vê uma coisa? Quando um jogador, um jogador fazia um corpo mole, os, os, os colegas dele de time percebiam que ele estava com... Eles pegavam na camisa do cara e faziam esse chacoalho, até dava, até tapa na cara, os próprios amigos do jogador faziam isso, dizia, covarde! O, o, o zagalo fez isso na época é, que, do... De bater o, os penos, foi em cada jogador e nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, é, e sacudiu é isso os caras. É, né? o pessoal do mesmo time, com o com é. o cara, tava fazendo corpo mole, não estava com vontade de ganhar jogo, e pegava o peito a cabeça, chacoalhava e falava pro cara: Vamos ganhar esse negócio. É, é hoje. Hein? Né? Hoje esquentou. Dinheiro na eu frente? Dinheiro. Vem. E atrás vem é. a gente. É. Vambora? Vambora. Vambora. Vamos almoçar? Ô Pedro, que, que dia, dia que é hoje? Hã? Hoje são 13. É 13, nossa, hoje é dia de Santa Luzia. Ah, é? É. Ah, é mesmo? Aniversário do dia Do Livre. 13 de dezembro, Santa Luzia. É, se o Sou Livre estivesse hoje aí vivo, ele estava com 103 anos. Com 102. 2023, só dois, duas sexta-feiras tá presas. Ah, esse vídeo então vai ficar em homenagem ao Sou Costa, o tio, né? Sim. Seu Meu tio. Primo, primo né? Primo. O seu pai era irmão? Irmão do pai dele. E, o pai dele chamava Sebastião? Sebastião Costa. E o seu pai? Vicente Costa. Vicente Costa. Você conheceu a avó? Não, não conheci. O seu livro, acho que eu conheci a mãe dele, a avó. A avó Carmela? Não, a avó do, do Costa lá de. Ah, não, não, não, o é. que, que, que é isso? Conheci sim. Como é que ela chamava? Germina? dá o nome. Geracina parece? É. Geracina. Não é, ger ger geracina. Geracina. Ô, ô Timaré, vamos andar então um pouco? Eu vou lá. Não, não, não. Eu vou, não, vou eu. eu, até espero, eu que fazer o um senhor vai a pé mesmo ou o senhor quer que eu leve o senhor? Ah, acho que eu vou andando. Né? Pode deixar. O senhor sabe o caminho de eu casa? Não sei. Ainda dá para ir. É é bom, da... Eu vim é... para cá para eu... de caminhada. O, G... o GPS do senhor está funcionando? <risos> nós vamos filmar aquele álbum ali nessa máquina ali por cima. Ah, foi por foi, nós vamos filmar ele. É. Eu achei, eu achei mil reais nele, Pedro. Eu achei mil reais no álbum. E álbum do quê? Esse álbum de furia de, de, de ah, ué. Ah, tá, colorido, tá. de tá, tá. 58, Pedro. Vixe, ah, mas tem, tem valor mesmo. Hein? Tem valor. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 80, já tô no 87. 87 anos. Tchau, professor. Tchau. Tchau Tima, né? eu vou, vou filmar o senhor caminhando. O so, senhor é, capricha. O senhor vai ver quando fica, Pedro? Não, essa bateria aí. É. Aí passa é o seu dinheiro. Não é um pipo. Como é que chama aquele negócio? Chip. Que passa do pitão lá? Pits. Como é que chama aquele lá? O senhor anda roubando os outros, hein? É. Pode ser o nome daquele trem? Ô tio, vai devagar, então o senhor, o senhor vai tropeçar aí, ó. Não, ah. pode ficar sossegado aí. O senhor já entrou nesse buraco aqui muitas vezes? Isso aqui é da arma. A arma nem é essa aqui, ó. Pode ir embora, Ana. pode ir, não, mesmo? Gaveta, não Pode ir. Pode ir embora. Vou atravessar a rua. Aí, ó. Eu tô aqui na, na pracinha. Não me falou o nome da pracinha. Vamos ver. Olha lá, o timaré. Caminhando. Valeu ti. Tá com Deus. Amém. Amém.